Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Sur, o Cavaleiro Esmeralda, o Lanterna Verde. O Sur surgiu na revista Showcase nº22, mas sua história de origem só seria contada na revista Tales of the Green Lantern Corps Anual nº2, na revista Legends of the Sea Universe, número 20, e por fim, e Green Lantern, volume 5, número 9. Abensu era um filósofo e professor que vivia com sua família no pacífico planeta Ungara, um mundo que um dia seria atacado por uma frota estelar alienígena liderada pelo conquistador Devilus Ungol. Para detê-lo, Ouro, lanterna verde do setor 2814, apareceu e entrou em uma intensa luta contra o exército de malfeitores conseguindo derrotar todos eles e destruir as suas naves. Porém, essa batalha teve um custo, pois Stakaroo ficou gravemente ferido e assim, em seu leito de morte, escolheu o filósofo Abensur para ser o seu novo sucessor. Aceitando o ofício, Abensur deixaria de ser o filósofo para se tornar um lanterna verde, um policial intergaláctico subordinado aos guardiões do universo, portando arma mais poderosa do Universo em suas mãos, o poderoso Anel do Poder da Vontade, para assim fazer justiça no setor 2814. Eventualmente, Avensul seria designado para resgatar os sobreviventes de uma nave que caiu no planeta Esmalte, um mundo que servia como prisão dos cinco maiores terroristas do Universo, as cinco inversões.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 se uniriam para enfrentar o mal que extinguiria a luz verde. Sabendo agora sobre o final de sua existência e da existência do universo, o Lanterna foi atrás de encontrar outras luzes do poder para conseguir iluminar o mundo na noite mais tensa. Dessa forma, eventualmente ele chegaria ao planeta Nock e descobriria sobre a existência de um novo espectro do poder, a cor púrpura. Capaz de converter pelo arrependimento até os mais cruéis inimigos. Usando dessa energia, Abensur se uniu a um ancião daquele povo chamado Natromo e forjou um anel do poder movido pela compaixão, escolhendo para ser a primeira membro dessa nova tropa a criminosa Airoc, que havia no passado assassinado a filha de Abensur. Com o anel em seus dedos, o coração de Airoc foi tomado pela culpa e pelo arrependimento, dando uma nova chance à antiga vilã a transformando na Índigo 1 e, assim, criando a tropa da compaixão a tribo Índigo. Mas, sua jornada chegaria ao fim quando o Lanterna estivesse levando de volta para Esmalte um dos cinco invertidos que fugiu de dentro do planeta Esmalte chamado Atros, que, no futuro, se tornaria Atrócitos o líder da tropa dos Lanternas Vermelhos. Colocando medo no coração de Abensur. Atrus consegue escapar e fere mortalmente o nosso personagem, confirmando a profecia, pois o anel de Abensur falhou no momento em que ele mais precisou. Prestes a morrer, ele teve que escolher o seu sucessor, o homem mais destemido da Terra, Jordan. Convencido que a primeira profecia era verdadeira, Abensur pôde morrer em paz, sabendo que o universo continuaria sendo salvo o nascimento de um dos maiores Lanternas Verdes de todos os tempos, Hal Jordan. Entretanto, anos após a sua morte, seria descoberto que ele também tinha um filho chamado Amon que cresceria com o gigantesco ódio de seu pai. Isso aconteceu, pois Abensur, ao receber o Anel do Poder, abandonou totalmente a sua família e se dedicou exclusivamente a ser um cavaleiro esmeralda. Dessa forma, Amon o filho de Aben Su, cresceu odiando profundamente os Guardiões do Universo, a Tropa dos Lanternas Verdes e o seu pai, decidindo passar por diversos mundos, gerando medo em diversos setores da galáxia, sendo por causa disso convocado para ingressar na Tropa Sinestro, uma equipe criminosa movida pela Lanterna do Medo, liderada por seu tio, o criminoso e ex-Lanterna Verde Sinestro. Aparecendo em algumas mídias, a mensura está presente no desenho Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda. E no filme Lanterna Verde de 2011. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do Cavaleiro Esmeralda? Se você gostou, clica na manopla do YouTube deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Rescaraplanche!